permita-se fechar o ano com chave de ouro, afinal de contas pior do que não terminar uma viagem é você nunca partir. E a essa altura restam menos de 30 dias úteis para você dar uma injeção de seriedade e metodologia nos seus estudos. Este mês acontece um evento global chamado Black Friday, você conhece, e como nós temos clientes em mais de 100 países a gente sempre participa. Por isso é com muito prazer que eu anuncio que neste ano vamos dar um cheque de 750 reais para você turbinar os seus estudos e ser aprovado. É o nosso incentivo para que você vença a procrastinação e crie o seu próprio destino. É um convite para você lutar um pouco mais, porque às vezes só falta mais um passo para o seu troféu surgir.